Agora. Aí, professor, estamos ao vivo agora. Tá bom, bom, boa noite a todas e todos. Eu sou a Guida Calixto, sou servidora pública municipal aqui em Campinas e também sou militante do PT. Toda segunda-feira eu coordeno essa roda de conversa né? que acontece aqui no, no, pelo CCV. Antes da pandemia, nós fazíamos essa roda de conversa de forma, de forma presencial, lá na sede do Centro Cultural de França Vermelha. Agora, por conta da pandemia, a gente está fazendo essa roda de conversa e todas as outras demais reuniões de forma virtual. Hoje o tema da nossa roda é o governo Bolsonaro e a educação em tempos de pandemia. Temos conosco o professor José Claudinei Lombardi, conhecido e chamado carinhosamente de professor Zezo, que estará conosco aqui debatendo sobre o tema. Antes de eu passar a palavra para o professor, quero passar aqui apenas alguns recadinhos iniciais. Primeiro, que essa live está sendo transmitida pela fanpage do CCV, que é do Centro Cultural de Vermelha, né? É, mas se você não é inscrito no Facebook e quiser acompanhar, pode ser, a gente faz a, a retransmissão pelo blog da guida.net.br, ok? Ok. É, peço que vocês ao entrar aí na transmissão nos dê um retorno sobre o som a imagem enfim façam questões compartilhem essa live que eu tenho muita é, convicção aqui que vai ser um papo bastante interessante o professor José Claudinei Lombardi é um professor muito conhecido pela sua atuação militância defesa da escola pública da escola né é, público universal, gratuita, de qualidade, ele é decano da Faculdade de Educação na Unicamp, é professor titular em História da Educação na Faculdade de Educação né, da Unicamp, ele possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade Estadual, mestrado em Agronomia e com áreas de concentração, Sociologia Rural pela Universidade de São Paulo, Doutorado em Educação, Filosofia e História da Educação pela Universidade Estadual de Campinas. E também é livre docente, né, gente? Uma pessoa como essa, né? <risos> é livre docente também é, em História da Educação na Faculdade de Educação aqui da Unicamp. Então, a gente tem... Ah, e lembrando, e aqui também um detalhe bastante importante. A gente está falando com uma pessoa que foi secretário de Educação na cidade de Limeira, então... É, sabe muito bem o que, que o professor, o que, que é o, o chão da escola, enfim. Então, a gente tem o prazer de recebê-lo aqui, o professor Zezo, que vai debater conosco sobre o tema, né? O governo Bolsonaro e a educação em tempos de pandemia. Então, eu vou passar aqui para o professor. E assim que ele der um tempinho, façam, façam questões, que aí a, a gente vai, vai lançando aqui e o professor vai, vai respondendo, tá bom? Olha lá, o Leandro já está falando. Guida e Zezo, boa noite. O Leandro estava ansioso, professor. Estava com medo de eu não ter conseguido falar com o senhor. <risos> boa noite, professor. Fique à vontade. A aula hoje é sua. Ah, boa noite, Guida. Boa noite a todos os que estão participando. Então, eu já vi aí o Leandro colocando mensagem, já vi o Heraldo também colocando mensagem é um grande prazer estar participando desta roda de conversa, né? e o tema é extremamente candente, extremamente atual, né? e, e obviamente vai colocar muitos desafios para esta nossa fala. Uh, eu já tive a oportunidade de, de estar fazendo essa, essa discussão né, sobre as políticas educacionais nestes tempos contemporâneos que, que estamos dolorosamente vivenciando e que vai exigir de nós bastante... Rigor para que busquemos fazer uma análise, mas não uma análise solta né? mas uma análise politicamente consequente na medida em que uh, nossa análise conjuntural ela deve possibilitar que a gente compreendendo o, o presente a partir de uma leitura do passado, de forma que possamos alavancar as transformações em termos de futuro. O objetivo é a gente estar entendendo as contradições do, do momento em que, que vivemos de tal forma que, que elas possibilitem ações políticas mais consequentes para a transformação revolucionária de nossa sociedade. Sempre é difícil estar tá, tá fazendo uma, um início de fala, né? uh, principalmente para todos nós que estamos realizando este evento uh, à distância, e está ocorrendo à distância por uma questão extremamente uh, pesada, para todos nós, é que estamos em plena pandemia, né? uh, isso significa colocar que nós estamos no, no epicentro uh, da pandemia em termos mundiais, né? uh, lamentavelmente, uh, atingimos uma uma quantidade extremamente grande de infectados né, que já passa de, de milhão né, e, e a mortalidade bateu a casa dos 100 mil uh, acometidos pelo Covid-19 e que foram a óbito. Né. Uh, apesar deste governo golpista, uh, insistir que todos vão morrer um dia, que essa pandemia não passa de uma gripezinha e coisa do tipo, né? uh, na verdade, nós batemos a casa de dois Boings e meio por dia, de pessoas mortas. Quando cai um Boeing e leva a óbito a, a maioria dos, a maioria, não a totalidade dos tripulantes, é uma é uma comoção em escala mundial. Vocês imaginem que a cada dia estão morrendo no Brasil dois Boeings e meio. Até o presente momento, e nós estamos em pleno auge desta pandemia, já morreram mais pessoas que a bomba atômica em Hiroshima. Então, é uma tragédia isto que está ocorrendo, e o governo Bolsonaro, minimizando esta situação, é, numa atitude bastante característica de, de seu negacionismo da ciência, da racionalidade, de tudo que a gente possa uh, caracterizar como minimamente e politicamente uh, voltado à garantia da, do bem-estar da, da população. Obrigado. Né? Uh, em outras lives eu fiz uma análise do significado desta, desta pandemia, né, que ela só está existindo nesta escala porque ela ocorre no momento de mundialização das relações capitalistas de produção, né, e ela está caracterizando uh, este contexto em que a pandemia se realiza Uh, também está, estou querendo colocar que vivemos num mundo controlado pelo capital, né? não qualquer tipo de capital, mas o capital financeiro, e que, cujo objetivo básico é garantir a lucratividade acionária, né? e, portanto, é como que uh, não afeta absolutamente ninguém Uh, aquilo que se passa em termos das relações capitalistas. Isso na aparência, né? porque na verdade, uh, sob este modo de produção, ocorre uma profundíssima, agudíssima mercadorização das relações uh, no mundo em que a gente vive tudo neste mundo que a gente vive tem a característica da mercadoria e sabemos que o objetivo da mercadoria é garantir a lucratividade do capital né? portanto assim como a educação também a saúde é um negócio e o um negócio é altamente altamente lucrativo e a própria pandemia ela está garantindo uma lucratividade estratosférica para o capital que trabalha com a indústria química farmacêutica e que, de reagente à né? cloroquina, vende-se de tudo como se tudo curasse esta, esta, esta moléstia que só de fato vai ter, estar sendo equacionada quando uh, houver uma imunização através de vacina em escala mundial. E isto, este governo necrocida, ele absolutamente não encara de uma forma minimamente condizente com, com essas situações. Uma outra questão que eu tenho enfatizado nessas minhas nessas minhas falas recentes sobre o momento que a gente vive, é que estamos vivendo um governo que decorre de um golpe de Estado. Né? É um golpe de Estado que começa a se desenhar em 2013. Né? Uh, nas eleições de 2014... Uh, pequena diferença de votos entre Dilma e Aécio Neves, ela era indicativa dos problemas que a gestão Dilma vinha tendo e a derrota da direita nessas eleições foi a gota d'água e partiram para o enfrentamento e de 2014 até 2016 foi todo um processo de gestação de um golpe que que deu que deu não só na deposição de uma presidenta um, eleita que não cometeu nenhum crime uh, que merecesse a ou que que, que deveria levar à configuração de um impeachment, mas toda, toda a estrutura política uh, levava a, a que isto ocorresse. Né? Eu tenho uh, recorrido uh, a análise do golpe enquanto um um processo contrarrevolucionário ele ele não pode analisar pura e simplesmente pelas questões de caráter político legal como normalmente as análises elas ocorrem de fato no processo que do fim da ditadura e da chamada transição que eu sempre caracterizo como sendo lenta e gradual, porque de fato não foi uma transição, ela foi um acordo por cima, né, que evidenciava as contradições que as massas populares viviam e que crescentemente uh, vinham num processo de participação política, greves, contestação à ordem vigente, ocupações... Uh, exigência de reforma agrária, exigência de conquistas de caráter social, né, que culmina no governo, nos governos do PT, né, que foi, foram governos que, uh, apesar de sua característica fundamental de governo de conciliação de classe, também ela possibilitou, uh, até como forma de esvaziar, Uh, este ímpeto contraditório que a que a realidade econômica e social colocava uh, foi um governo de concessões sociais, né, de de, de resolver, de tentar equacionar uh, do ponto de vista social várias políticas, ainda que fossem de caráter reformista. Né? Uh, decorrência disso foi o golpe, que foi uma armação. Com, para estancar o processo o processo de aguçamento das contradições que estava em curso de 2016 quando assumi Temer as eleições de 2018 foram ocorrendo uma série de, de situações que que mostrava esta necessidade de bloquear o processo revolucionário caracterizando mais uma vez todo o movimento de contra-revolução que se armava, passando pela, pela impossibilidade de, da candidatura a Lula, com sua prisão, uh, de tal forma que foi uma, um processo eleitoral uh, viciado, uh, novamente caracterizando um, um golpe com as regras do jogo pseudo-democrático estabelecido pela legislação em vigor. Né? Uh, as fake news, uh, uma campanha absolutamente inusitada, né? uh, todos devem se lembrar do, do episódio da facada, que para mim ainda está muito pouco explicado, né? de fato para mim foi em grande medida um teatro pelo qual se buscou uh, realizar uma cirurgia necessária pelo para o Bolsonaro e, e aproveitaram de todo aquele de todo aquele momento para dar duas dois golpes de mestre né, no processo eleitoral um uh, criar a vítima e vitimizar o processo político eleitoral, o que daria por si só quase que uh, um, um avançar da, do processo eleitoral com, já marcando as cartas. E o outro é inviabilizar a participação do Bolsonaro pelas características que, que ele tem, pela fragilidade que ele tem, pela inexistência de um projeto uh, de política nacional, de Estado nacional. E, com isto, Bolsonaro vence a eleição. Desnecessário dizer que o resultado da eleição de alguém totalmente despreparado para o exercício do poder de Estado, para o exercício do cargo máximo uh, de uma república presidencialista como a nossa, né? uh, mais grave, uh, tendo o apoio do legislativo, tendo o apoio do judiciário, tendo o apoio da mídia, né, que neste momento a grande mídia gradativamente desembarca deste, deste governo absolutamente nefasto e que revela a face pela qual ele foi eleito, sem nenhum projeto nacional, sem nenhum projeto político nacional. E eu tenho insistido nos meus escritos e na minha fala, que, de fato, né, uh, se poderíamos supor que a burguesia nacional tinha um poder que foi se construindo ao longo do tempo e que caracteriza, primeiro, o governo Vargas e, depois, o governo nacional desenvolvimentista pós-Segunda Guerra Mundial, de fato, na medida em que a ditadura militar ela foi implementando este projeto e foi implementando de tal forma colocar o Brasil no contexto do capitalismo financeiro internacional, né? esta burguesia nacional, ela de fato não tem mais nenhum projeto político para o país. Da mesma forma, os militares que foram outro pilar que garantiu a eleição do Bolsonaro através de suas manifestações e através do apoio franco né, e direto à candidatura Bolsonaro e, e a garantia do poder, inclusive ocupando os principais cargos ministeriais deste governo e e no fatiamento dos cargos, são mais de 2.800 militares que ocupam cargos públicos uh, neste momento em nosso país. Né? E também, cada vez mais, uh, caracteriza que aqueles militares que se forjam e forjam através da Escola Superior de Guerra, a ESG, um projeto político para o país, eles foram gradativamente perdendo este projeto político. E a perda do projeto político se deu pare e passo à uh, própria história da ditadura militar. De tal forma que, na medida em que eles entregam o poder civil, né, de modo negociado, porque já não tinham mais como segurar uh, o enfrentamento da massa uh, que tomava as ruas, né, os militares também perderam a elaboração do projeto político. Se, se, se a gente pergunta, bem, há algum projeto político para o país... Há projetos políticos para o país, mas não há um projeto político por parte da burguesia nacional e não há um projeto político por parte dos militares. É. Bem, não posso deixar de citar que esta conjuntura que nós estamos falando, ela... Alguma coisa, Guida? Está tudo bem? Está tudo bem. Já tem algumas é, perguntas aqui, mas pode seguir, professor. Muito bom. O meu objetivo é que, que tenha é muitas perguntas. Né? É tá estar provocando. É, uh... é, já me provocou aqui, mas eu vou ficar quietinha. <risos> Guida, e outra coisa, né, que vou estar provocando mais à frente. Veja, eu falei que não tem projeto político, burguesia nacional... Daí a gente vai ter que perguntar, mas que burguesia nacional? É. Sob, é. sob as condições de um capitalismo financeiro. Ora, é exatamente o, o momento em que a burguesia nacional abdica de qualquer projeto político de desenvolvimento para o país, porque ela passa a partir participar do jogo do capital financeiro internacional, né? E os militares continuam fazer a fazer desde a Primeira Guerra Mundial e principalmente desde a partir da Segunda Guerra Mundial e desde o imediato pós-Segunda Guerra Mundial, continuam a fazer aquilo que continuam fazendo hoje, que é a política sob o guarda-chuva, protetor dos Estados Unidos. Portanto, a nossa condição de neocolônia e neocolônia no sentido econômico do capital financeiro internacional. Neocolônia do imperialismo americano, garantido, inclusive através dos acordos militares que vão se realizando pós-45, até como forma de neutralizar a ampliação, a aproximação do Brasil ao ao bloco socialista, né, passa a ser cada vez mais controlado do ponto de vista na política da Guerra Fria pela política norte-americana. Né? E isto já tem tantos quantos exemplos que poderiam ser, ser colocados. Bem, todas essas observações que eu estou colocando, elas se dão, não em qualquer momento, mas se dão num momento né, pós-1970, que é exatamente quando eclode a terceira grande crise estrutural do modo capitalista de produção, cujas, cujos desdobramentos se realizam até o atual momento, né? Nós estamos ainda num momento de crise tão profunda que sequer superamos a sua última manifestação, que é de 2008, né? E a crise, nós bem sabemos, ela não é um momento de, pura e simplesmente, de derrocada, mas é um momento de alavancamento do desenvolvimento das forças produtivas, viu, vida? e desenvolvimento das forças produtivas. É um processo extremamente contraditório, porque, ao mesmo tempo que ele queima as forças produtivas anteriores, ele elimina as empresas que são consideradas obsoletas, né? ele alavanca os processos de transformação organizativa do modo de produção capitalista, da atividade econômica sob o modo de produção capitalista, Uh, e está aí a introdução da, da eletrônica, da, da microeletrônica, da informática, principalmente através da robótica, e que coloca para o trabalhador um desafio qualquer coisa de estupendo, que significa a perda de empregos no mundo do trabalho um processo de precarização que atinge uma extensão extremamente vasta né? hoje aproximadamente dois terços da população vive numa condição de marginalidade de precarização e de precariedade do exercício de seu trabalho e né? uh, isto se dá né? se dá ao mesmo tempo, em que contraditoriamente a eliminação e o desenvolvimento das forças produtivas exigem que o trabalho, que o mundo do trabalho, que o mundo da produção, ele seja crescentemente social. Ah. O que isto significa? Isto significa que agudiza ainda mais. A transformação revolucionária dos grandes pilares de sustentação do modo capitalista de produção. E aqui eu estou falando de um desses pés, que é o desenvolvimento das forças produtivas. Aí poderia estar colocando outros, né? tipo, tá, o que significa a propriedade privada sobre o capital monopólico e sob o capitalismo monopolista internacional neste momento? Quem são os proprietários privados, em termos formais, das grandes, dos grandes monopólios, das grandes corporações, dos grandes bancos, né? dos grandes, das grandes associações que dominam o capital financeiro? Né? Quem detém a propriedade de ações, necessariamente detém a propriedade privada dos meios de produção? Né? E por aí vai uma discussão que exige de nós afinarmos as nossas categorias de análise. Bem, só para finalizar esta página, é, que eu estou caracterizando as transformações que ocorrem na política, que elas se dão num contexto de crise, e neste contexto de crise, né, também o Estado burguês, enquanto parte da superestrutura uh, jurídico-política, e ideológica, ela também encontra-se num momento de extremo esfacelamento. Eu uso um termo um pouco mais pesado né, que, que, eu, que eu tomo lá de, de Lênin. Né? De fato, o Estado burguês, quanto mais avança... A crise estrutural, e vamos lembrar que a primeira crise estrutural do modo capitalista de produção ela é de 1870. A segunda crise estrutural 1930, final da década de 20, início da década de 30. A terceira crise, que é esta que nós estamos enfiados, ela tem início em 70, né? e cada vez mais uh, uh, a gente vê ela se aprofundar. Né? E com ela, aprofunda-se também a crise do Estado burguês, que efetivamente cada vez mais é uma superestrutura apodrecida do ponto de vista uh, das funções pelas quais o Estado-nação moderno foi criado. Né? Ela não cumpre mais aquelas funções que inclusive desemboca em 1789 com a Revolução Francesa, com a Declaração Universal dos Direitos do Homem, né? nós estamos cada vez mais distantes dessas grandes categorias que são criadas para justificar o Estado burguês. E esse Estado burguês ele é. só se mantém porque, igualmente, houve um qualquer coisa de espetacular avanço das forças repressivas do Estado. Não só se organiza forças de repressão armadas com as forças nacionais, mas nós temos as forças estaduais e as forças municipais, que igualmente se organizam de modo militar e de modo repressivo. E nós sabemos que a repressão ela não se dá fora da estrutura de classes da nossa sociedade né? Essa repressão ela se dá para neutralizar a luta de classes neutralizando a classe com características revolucionárias que é aqueles que vivem do trabalho. Se a gente pensa, quem é que vive do trabalho? Todos aqueles que não vivem da Isso reprodução é. do capital. Né? Mas ó, o desemprego está muito grande, tá? O desemprego está grande, mas as chamadas atividades informais, né? inclusive os empregos, uh, na esfera mais lucrativa do capital. Por exemplo, tráfico de drogas, o comércio mundial de drogas, a distribuição de drogas, o é. comércio de armas, né? são atividades econômicas que ocupam. O latrocínio, né? são atividades econômicas que, que, que se desenvolvem. E são elas que garantem, de uma forma ou de outra, que aqueles que não têm como sobreviver da acumulação de riqueza garantem a sua própria sobrevivência. Ou seja, isso estou que querendo falar, notinha de rodapé aí, viu, Guida? <risos> tá. estou que querendo falar, olha, nós estamos com o avanço da crise estrutural do capitalismo sentado numa panela de pressão que a cada aguçamento da crise, aqueles que vivem do trabalho, que vivem do seu próprio trabalho, de uma forma ou de outra, né, estão dispostos a fazer qualquer coisa para garantir a sua sobrevivência e a sobrevivência dos seus. Ou seja, não se tem o que comer, Amanhã eles vão nos encontrar no primeiro semáforo, ou nós vamos ter surpresa a hora que chegarmos com o nosso carro no portão e enquanto ele se abre, nós virarmos refém daqueles que vivem de um tipo de trabalho, cujo objetivo é garantir a sobrevivência daqueles que não tem mais acesso a nenhuma forma de Outra de garantir a sua própria sobrevivência. Bem, provocação? Vou fazer mais provocação. Tem um vida. monte aqui já. Tem uma pergunta que o Leandro colocou, que era que eu queria fazer, mas, está vendo? Ele já entendeu, já colocou. Então, mas, mas segue lá, professor. Depois a gente para. Segue lá. O, o, o Leandro, ele já, o, o Duro, é que o Leandro me conhece porque ele já vem participando das atividades. No, no seu pós-doutorado ali na Unicamp e participando de, de todos os conjuntos das nossas discussões. Então, ele, uhum. ele pode até me pegar aí na contramão, né? porque ele conhece bem, <risos> bem a fundo as formas como, como eu venho pensando. Mas isso não afeta só, essa crise também ela não afeta só o capital. E, politicamente, a burguesia ou os estafetas que fazem o jogo do poder, de garantir o poder para garantir a acumulação, inclusive pela violência. Né? Ela também afeta a esquerda. Ela também afeta as lutas da classe trabalhadora. Né? E a minha análise é que a esquerda ela começou a ser a sofrer os seus embates, né? uh, ainda na década de 50, né? não preciso falar que todos devem se lembrar do relatório contra o Stalin, né? desnudando os chamados crimes de Stalin e o personalismo uh, e que, obviamente, só serviu de munição não para renovar a revolução soviética, mas serviu para municiar a direita no seu ataque contra a esquerda. A né? gente saía daí de uma guerra e saía daí. De, de governos nazifascistas em todo o mundo e que incetou uma perseguição brutal, gigantesca contra a esquerda, inclusive aqui no Brasil. Não preciso estar falando que a ditadura militar ela fez um, um tremendo uh, serviço de desmontar a esquerda e praticamente aniquilar os seus principais quadros, através da prisão, através da tortura e através da, da, da mortalidade, do morticínio por ela provocado. Né? Uh, no processo em que a ditadura ela começa a se esfacelar, a, a esquerda parece que, que começa a, a se reorganizar, né? uh, porém ela se reorganizou exatamente como pretendia o projeto político da, da saída lenta e gradual negociada da ditadura. Ela se esfacela em vários partidos e se esfacela em vários N sindicatos e, posteriormente, se esfacela em várias, uh, em várias centrais sindicais. Né? Uh, eu acho que nós da esquerda estamos também num momento extremamente complexo né? de tal forma que eu tenho que estar tá provocando e perguntando qual é o projeto da esquerda hoje? Se a gente pensa tá, em termos de projeto estratégico né? do, do grande projeto estratégico que se consolida desde o Manifesto do Partido Comunista, ela mantém toda a sua validade. Né? Mas do ponto de vista da elaboração de projetos estratégicos que levem à discussão sobre a nação e à articulação do, da nação com a Revolução Internacional, eu gostaria de perguntar qual é o projeto da esquerda para levar a cabo este processo que seja um tempo político e que seja, ao mesmo tempo, revolucionário. Mais grave que isso, Guida, é que nós estamos num momento em que a esquerda está tão esfacelada, está tão fracionada, que ela está muito difícil, juntando os, juntando os cargos, para estar tá delineando um projeto político mínimo para a formação social brasileira. De tal forma que, quando a gente fala uma frente de esquerda, rapidamente se organiza não uma, mas duas, três, quatro <risos> frentes de esquerda, tantas e quantos são os interesses, as idiosincrasias e os personalismos cap capitaneados nas diversas, nos diversos partidos e tendências. Né? então uh, Eu costumo, nas minhas falas Eu não vou estar tá deixando de, de colocar aqui Que eu gostaria muito Que a esquerda aprendesse com história Que ela tem que aprender a somar Porque é somando Que a gente vai estar superando Por encontrar Aquilo que nos une num projeto político. Né? Nós temos que aprender a somar, porque nós sabemos muito bem aquilo que nos diferencia. Nós sabemos muito bem aquilo que diferencia o marxismo-leninismo, do marxismo-gramexano, é. do, do, do, do trotskismo uh, e por aí vai. Né? Nós sabemos muito bem o que diferencia o comunismo do anarquismo, o que diferencia o comunismo do socialismo e assim por diante. Mas o que dá para juntar os cacos dessas diferentes posições e posturas nas quais a esquerda se divide? É uma provocação que eu acho que, neste momento ela, mais do que uma provocação, é, ao mesmo tempo, uma denúncia. Né? Bem, o... entrando na questão da política educacional, Bolsonaro, ele deu continuidade à política educacional que foi desencadeada com o golpe de Estado, que levou o Temer ao poder, né? Não dá tempo de eu fazer uma incursão longa, né, sobre sobre essa questão. Uh, mas eu gostaria gostaria de estar colocando alguns poucos pontos. O primeiro é que o que está caracterizado nesse momento é um projeto Societário que situa a educação em seu interior como uma mercadoria, que significa que os indivíduos deixam de ser considerados em seus direitos como cidadão e passam a ser considerados como clientes de um serviço que preferencialmente deve ser privado. Você falava que eu fui secretário de Estado. É chocante reconhecer na nossa luta por uma educação pública, gratuita, de qualidade, laica, que a educação, inclusive pública, ela está cercada pelo negócio educacional. E num segundo momento é preciso caracterizar que há uma deliberada política que é parte de um projeto. E este projeto ficou muito bem caracterizado na reunião ministerial presidida por Bolsonaro. Que todos sabem muito bem do que eu estou falando. E o projeto não é só passar a boiada no meio ambiente. É passar a boiada em todas que, é, que são políticas de caráter social. É aproveitar a porteira aberta do golpe e fazer avançar as políticas neoliberais que foram sinalizadas no Collor, por Collor né, foram implementadas fortemente enquanto política por FHC, né, ela passa pelos subterrâneos do governo Lula e Dilma, né, mas ainda dava para falar que tinha política. E agora, dá para a gente falar que se mantém as políticas sociais ou são políticas de Estado cujo objetivo é garantir a transferência de recursos para o capital, ao ser caracterizada como negócio, ao ser caracterizada como plena mercadorização da educação, cada vez mais transformada em negócio para o capital. Pontualmente, Guida, eu gostaria de indicar, só para a gente lembrar, que com as políticas neo ou ultraliberais implementadas desde 2016, houve espetacular avanço das privatistas, com a transformação das políticas sociais de direito e serviço. Avanço agudíssimo, da empresa privada, posto que a educação e se descobriu isto né? logo depois da Segunda Guerra Mundial que a educação da grande lucratividade e finalmente finalmente não desculpe além disto é preciso caracterizar que esse movimento da educação com as, e as demais políticas sociais se transformarem em campos para o negócio, não é para qualquer negócio. É o negócio gerido pelo capital financeiro. É a abertura da educação, da saúde, do atendimento à saúde, da construção, etc., ao mercado acionário, garantindo altíssima lucratividade ao capital financeiro. O golpe, ele trouxe particularmente para a educação e governo Bolsonaro agudizou este processo um impacto incalculável. A começar pela emenda constitucional 95, que estabeleceu o teto dos gastos. O cancelamento e cortes no orçamento só para se imaginar, acabamos de hoje, né, divulgado amplamente através da imprensa, que já para 2021 estão prevendo um corte de mais 18,5% do orçamento para o ensino superior corte nos projetos e programas como Pronatec, Ciência Sem Fronteiras, FIES, Reúne, Prouni e tantos outros, que, com todas as críticas que poderiam ser feitas a ele, abriram a possibilidade de acesso ao ensino superior para aqueles que em outra situação não teria. A reforma do ensino médio, o Escola Sem Partido, que de fato é um movimento e é um projeto de escola para um partido nacional de educação, e principalmente levou à falência, à nulidade do Plano Nacional de Educação. O pl... ele foi congelado e suas grandes metas e objetivos. Bem, acho que já falei demais, né? É, mas não é demais não. Eu isso. só é muito bom, vi. está tá colocando <risos> o seguinte, só para tá fechando aí. Eu... Acho que está... Congelando Não, a imagem. Né? É que congelou um pouquinho. Guida, aquilo pode estar. Tá... Tá... Oi? Oi, é que está congelando. Está tá congelando tá... A, a imagem? É, é. E a fala também está travando, né? Some um pouquinho, mas retoma. Tá. Uh, aparentemente, a minha fala pode ser aparentemente bastante pessimista. Né? Isso, o isolamento da pandemia, a crise econômica, social, política, intelectual e moral, né? uh, elas agudizam. Né? O isolamento está fazendo com que a gente seja obrigado a conversar pelo computador, né? enquanto que a gente está desesperado para poder dar um abraço nas pessoas que a gente mais ama. Né? Uhum. sair, dar um abraço nos nossos colegas, nos nossos companheiros, nos nossos camaradas, né? é, mas o isolamento está tá nos levando a ainda, agudizar ainda mais esse pessimismo. Mas eu vou lembrar uma, uma frase política do, do intelectual sardo, de Gramsci, né? que o pessimismo da razão que a gente vivencia nesse momento, ele deve nos levar ao otimismo da vontade, né? Gente, acho que o Zézo caiu, né? Bom, vamos ver as questões aqui. Ele vai retomar já já. Com certeza ele vai voltar. A gente, nós temos muitas questões. Eu vou colocando aqui. Depois a gente, enquanto ele vai re... voltando aí, tá? Mas ele termina muito bem, né? Eu estava preocupada porque tinha várias é, mensagens aqui, né? Eu estou de olho aqui na página do CCV e eu fico olhando as pessoas dizendo que são tristes, são desmotivados, mas ele, ele faz uma, uma síntese aí que esse desânimo não deve nos tomar conta, né? Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo ouvir as, as questões. A Paula Simone Ribeiro falou o seguinte, professor... Perdemos nossa humanidade em algum momento. Existiu uma ruptura. Precisamos nos resgatar. Obrigada, Paula. Vamos ver se o professor volta. Pelo menos ele conseguiu dar aula, né, gente? Já que ele caiu, pelo menos ele deu uma bela de uma aula. Aí, professor, voltou! Ei. Eu vi que você estava falando que eu dei uma bela de uma aula. Não, eu é... só estou fazendo provocações. <risos> Aulas provocativas. Não, assim, ó. É, não sei se, se o professor está acompanhando a página, mas assim, eu percebi... Não estou, não estou. Não está, né? Então, mas tem muitas questões aqui, e aí tinha uma questão falando assim, ah, estou desanimada, estou assim, estou né, para baixo, acabou a humanidade. Aí o professor vai e fecha, fala o seguinte, né? Ou seja, que essa crítica né, que a gente está tá fazendo não pode. É, nos, nos levar derrotas, assim, que essa Não. análise crítica tem que fazer a gente, né, aumentar ainda mais a nossa vontade pela transformação, é isso? Isso, porque exatamente quando caracteriza a crise, a crise em todas as dimensões do capitalista de produção, ela também significa o aguçamento das contradições e é o momento é exatamente né, que a gente pode... é o momento que pode um processo de transformação que não é que vai começar. Este processo de transformação, ele vem num crescente desde a primeira grande crise do capital, né? Foi exatamente a primeira grande crise que possibilita Paris que foi exatamente o primeiro grande ensaio dos trabalhadores na tomada revolucionária do poder. Depois disso, várias crises, vários conflitos, vários aguçamentos da luta de classes, e nós desembocamos em 17 na Revolução Russa. A Revolução Russa... Foi um movimento tópico que afeta uma cidade, uma luta revolucionária numa cidade. Mas significou a possibilidade e a efetiva tomada revolucionária do poder. Aquilo que a burguesia fez, fez em 1789, que foi através da... da Uh, Revolução Francesa, a tomada do poder pela burguesia, em 1789, que a burguesia comemora, comemora da historiografia, chamando isso de Revolução, Irmã-se a Mesa da Revolução Industrial, né? o proletariado ele fez em 1917, que é a tomada do poder e a ampliação deste processo de tomada de poder, né? eu acho que neste momento se instaura no plano histórico a necessária transição do modo capitalista de produção para um novo modo de produção, né? cujo processo de transição ele está em curso. Né? Porque são exatamente as contradições que estão impulsionando os e rompendo, rompendo com os pilares fundantes do modo capitalista de produção, Guida. Quando nós estamos, neste momento, falando, bem, quais são os grandes pilares do, do modo capitalista de produção? A gente pode dar múltiplos exemplos, infindáveis exemplos, né? Eu já comentei da propriedade privada dos meios de produção. Né? A propriedade privada ela foi estruturada e foi formalizada juridicamente através de um movimento filosófico né? que no Brasil só chega em 1851. Né? Hoje, excetuando a o princípio da propriedade privada né, e a, a propriedade enquanto princípio para se ter as coisas nessa sociedade, para o capital. O que é a propriedade privada? Quem é o proprietário privado dos grandes monopólios? Quem é o proprietário privado de uma Ford, de uma... GM, e assim, por diante, né? e assim por diante. E assim por diante. Poderia estar citando, em cada uma das áreas econômicas, nós não temos um mercado concorrencial. Nós temos grandes monopólios que controlam tudo o mercado internacional. Do é controle tudo das... né? Tudo combinado, do preço da matéria-prima ao preço do produto final. Então, bem, outro pilar, mercado, tudo é mercado, mas o que é o mercado? Aquele espaço de comércio hoje, livre, aberto, ele não existe, o mercado não passa de uma formalidade pela qual ideologicamente se justifica o discurso liberalóide, travestido, de ultraliberalismo. Estou dando o segundo exemplo, que é mais um, todo este este modo de produção capitalista, ele se alicerça numa ideologia. Essa ideologia, filosoficamente ela recebe denominação de liberalismo. O que que é o liberalismo? É o estabelecimento dos direitos sociais do homem, antes de mais nada, garantidos pelos direitos individuais, a começar pelo direito à propriedade. Eu tenho que perguntar. Esse é um outro pilar apregoado pelo, pelo capital. E até usam de argumento que tem que invadir um país tem que invadir um Estado-nação para garantir a liberdade. Tem que combater o um movimento de trabalhadores para garantir a liberdade de dirigir. Então, o que é essa liberdade hoje se ter liberdade é perdê-la. Ter liberdade, vejam a, a loucura. Nós estamos fiscalizados por uma quantidade de câmeras inteligentes interligadas que qualquer movimentação nossa hoje ela é monitorada. É Isso como é justificado? É justificado que é necessário a vigilância para garantir a liberdade das pessoas. As pessoas. Não. Professor, tem um monte de pergunta aqui. O povo vai me matar se eu não ler. <risos> tá bom. Mas eu só estou querendo finalizar desta forma uhum. para estar tá colocando... Olha, gente, temos todas as razões para sermos pessimistas, mas exatamente são essas contradições que têm que nos levar à vontade... Da mudança. Da mudança da transformação revolucionária desta sociedade é. É acho que e com o seguinte detalhe não é a vontade que vai transformar pura e simplesmente mas é o processo de luta organizada das massas para a tomada do poder é isto dona Guida, estou à disposição <risos> Vamos lá, Fabi, coloca as questões aí. A Fabi está falando, o povo vai brigar, o povo vai brigar. Vamos lá, a Paula Simone fala assim, ó, minha pergunta é, como parte da população brasileira não notou que aquilo que é, foi um teatro, por que foi? Sabemos que foi, ela está falando da facada. Qual é a outra pergunta, Fabi? A Antônia Andrade fala o seguinte, boa noite, aqui é a Antônia Andrade, do Amapá, da Unifap. É, professor Claudinei, parabéns pelo excelente, pela excelente análise. Qual é a outra questão? Ah, o, o Leandro, acho que é esse que é, é a, a e, questão, ó. Esse Leandro. Essa é a vamos questão. Ó. Zezo, não há projeto político da burguesia nacional, ou será que o seu projeto político é exatamente o desenvolvimento econômico dependente que existia até 1930? Será que não estamos assistindo uma reconstrução de um projeto político agroexportador e um espaço de superlucratividade do capital financeiro? Qual é a próxima questão? O, o, o é, Silson fala o seguinte, ok, e tudo isso com a avó do STF? O, o que Silson passa... de Uberlândia. Do Uberlândia, olha aí, a gente está indo longe. <risos> Tá vendo o que que faz o desenvolvimento das coisas produtivas que a gente estava falando ah. o, o que o que passa na cabeça deles abraços é mais uma questão a Vera Lúcia cacheta fala o seguinte parabéns temos que perceber que as contradições estão rompendo com os fundamentos do capitalismo a transformação está em curso. Eu acho que tem uma questão... Ah, o Luizinho pode colocar e tem mais uma outra. O Luiz Arantes Basso fala o seguinte, muito boa a fala do José Claudinei Lombardi. Dá gosto de ouvir quem entende se manifesta contra todas as barbaridades que ocorrem nesse desgoverno do Bozo. É, a Cláudia fala também, estou gostando, demais da fala do professor, a Cláudia gosta, uma companheira nossa... Vou. <risos> mas Ozedo tem uma questão que eu não sei se a Fabi achou que falava um pouco sobre a atuação dos militares aí. Ah. É, acho que não sei se foi da Paula, Simone foi não, não foi não né? Eu tava eu acho que eu perdi ela aqui. É, deixa eu ver se eu acho, acho que eu perdi ela. Essas foram muitas questões, mas enfim, a Paula só falou maravilhosa exposição professor. Em tempos de pandemia, altos e baixos são inevitáveis. Professor, o, o perfil dos militares é exatamente o mesmo. Eles não mudaram, não evoluíram. Por isso, essa miséria que nos assombra agora. Caminhamos em círculos. Bom, acho que o professor pode responder, pra... porque aí a gente já estourou o tempo, o professor responde, senão a gente vai demorar muito. Vamos lá, professor. Bem, o... O Leandro e você me falaram que, que, que essa live seria de uma hora, né? já matamos <risos> é, uma hora e dez. É, é tá mas bom. É, mas é bom. Ah, A minha fala foi muito longa. Não, ó, tem uma do Júnior que mandou, mas ele mandou para o outro canal, se eu não ler, eles me matam, sabe? Eles são assim. Então, ó, só essa última aí, o professor já responde. É, oi, Guida e Zezo, saudações. Primeiro quero dizer que é um prazer ouvir essa roda. Tem uma questão sobre os períodos de crise do modo de produção capitalista. Nicolai é, trabalha com dois ciclos, com seus ciclos longos, é, em torno de 50 anos, onde apresenta os marcos de cada um desses ciclos, alguns já citados. Por você, acho que é por você, Zézio Máquina a vapor, transporte, eletricidade, motor a combustão Telecomunicações, petroleiros e aviões a jato Minha questão, na sua opinião, qual é o marco desse ciclo que estamos? As tecnologias computacionais, digitais, entram comprimindo, que pa... entram comprimindo Qual o papel nesse ciclo? Deu para entender, né, Zézio? Que eu li meio assim, embolado. Tá. Bem, uh, Mas responde o do que... Leandro, depois você entra na do <risos> Jânio. Você vê que, que são questões que, que levaria a, a outras falas <risos> bastante complexas. Né? Uh, veja, Leandro, nós somos um país que se forja no processo de formação do modo de produção capitalista, né, no processo, enquanto um, um dos mecanismos, a chamada moderna colonização, é um dos mecanismos da acumulação primitiva de capital, espetacularmente bem analisada por Marx no Capital, né, no capítulo 24, a chamada acumulação primitiva, né, em que, para atingir o objetivo... Que se tinha da acumulação primitiva nas metrópoles, né, fundamentalmente onde o processo de revolução industrial se realizava, eles iniciam um processo de exploração das riquezas naturais e gradativamente vão implantando gradativamente vão implantando estrutura produtiva colonial que é a produção de bens exportáveis com comercialização garantida no mercado europeu. E assim, nós fomos forjados com as características que, em grande medida, vem até hoje. A grande propriedade, baseada na superexploração do trabalho, a começar pelo trabalho escravo do índio, depois do negro, né, cujas consequências permanecem na sociedade, na, na nossa formação social, até hoje, né, de maneira trágica, porque ela, para isso, teve que se criar uh, uma ideologia né, de aniquilação da diferença, né, uh, o racismo. É a ideologia que caracteriza esse processo. Né? Então, grande propriedade, superexploração do trabalho, né? e assim vai todos os detalhes né, de nossa política, né? que vai estar reproduzindo a Casa Grande, a Senzala e... E a literatura, ela é abundante, né? E vocês até identificam que eu vou estar falando do Caio Prado, vou estar falando, tô, já falei várias vezes aqui, uh, sem estar citando, mas falava do Florestan, né? Uhum. Uh, uh, uh, Gilberto Freire, uh, e, e, que vão, né? Uh, Jorge Amado, que vão estar caracterizando esta nossa sociedade, eu acho, Leandro, que apesar das características e das fases diferenciadas do processo de desenvolvimento econômico da formação social brasileira, a grande característica de ser uma economia produtora de bens primários para acumulação de capital, do grande capital internacional, ela sempre ocorreu no Brasil. Né? Mesmo, né? Mesmo quando se assume a característica do chamado projeto nacional, criar a nação brasileira independente, e, e o discurso de que é necessário desenvolver, portanto, criação do projeto nacional desenvolvimentista, é? este, este projeto ele sempre foi muito mais ideológico do que efetivamente econômico. É? Nós ainda hoje mantemos a característica fundamental de sermos produtores e exportadores de bens primários, não. oriundos da floresta, oriundos do subsolo através da mineração e da agricultura, sempre organizado pelo grande negócio. Né? Então, não é característica termos um agronegócio hoje, sempre o grande negócio esteve por trás, e o grande negócio monopolista. Não podemos esquecer desse detalhe. O meu amigo Sérgio Castanho, aí de Campinas, ele escreveu um texto em que ele fala que o desenvolvimento do capitalismo, ele seguiu grandes marés, as grandes marés da mundialização do capitalismo, a começar pela pelo processo de formação que se dá com a expansão comercial. Né? E assim vai, tá? e Sim. assim por diante. Quando ocorre os lapsos em que, por necessidade da economia internacional, implementa-se projeto de desenvolvimento industrial no país? como substituição das importações, que é no momento de crise do capital. Foi nesses momentos que ocorrem projetos implementados de política de desenvolvimento industrial, agroindustrial e assim por diante. Né? Essas políticas foram suficientes para que perdêssemos as características de uma estrutura e organização dependente desde a colônia? Não. Que perdêssemos as características básicas do, da economia, da sociedade, das nossas relações criadas desde a colônia? Também não. Continuamos a ser uma sociedade regida, por classes estruturadas quase na forma estamental. Então, as frações de classe que são aqui são frações de classe a serviço do, do grande capital. Do grande capital. Então, e quando eu leio, eu vou estar indo lá ler o, o Marx no Capital, nossa, eu fico qualquer coisa de impressionado, como um nós ainda estamos... Eu estou aqui em Libera. Né? Aqui é a indústria de joias, folheados, bijuterias, que ainda se utiliza em grande medida do trabalho familiar. Recria o trabalho familiar, que é uma forma pré-capitalista de trabalho. Que as manufaturas elas se utilizam da forma característica do artesanato, reproduzindo e encaminhando partes do processo produtivo para que os artesões levassem para casa e pudessem realizar esta daí, esta, essas tarefas uh, por lá. Aqui, em grande medida, ainda reproduzimos né, em, no setor de de, de roupa, o trabalho quase escravo de bolivianos e o trabalho doméstico, também de famílias, né da extrema base da estrutura de classe da nossa sociedade. E por aí vai. né Então, Leandro, eu acho que, em grande medida... E a análise que, que eu tenho feito no projeto que eu estou desenvolvendo atualmente, em que eu pego para estar tá entendendo os golpes de Estado no Brasil republicano, o né, Brasil republicano é uma sucessão de golpes de Estado, a começar né, da própria proclamação da República. República. Tá certo? Antes disso, você tem uma série de golpes de Estado, a própria independência foi o um golpe né, que o filho dá na monarquia portuguesa, articulado por ela própria. Depois, um golpe da maioridade, e assim vai. Né? Antes do golpe da maioridade, você tem um outro golpe que se cria, né, os regentes para estarem administrando, enquanto o príncipe não tinha condições de, de assumir o reinado. Essa sucessão de, de, de golpes elas se dão uh, com a criação de uma base ideológica que ela se reproduz com novas características e novas esquimentas, que é a ideologia nacionalista, vai e vem, se agudiza o nacionalismo, que é mais do que esse proto governo uh, fascista norte americano do Bolsonaro ele ele se caracteriza né ele é um pro, ele ele é um americanista e no entanto o discurso dele é travestido como um discurso nacionalista né ele recria o mito da nação brasileira Permeado pelo obscurantismo, pela negação da ciência, pelo terraplanismo. Né? Eu só tinha ouvido em terraplanismo né, quando a gente, em filosofia, discutia né, o, o embate da teoria da teoria coperniana com a teoria ptolomaica. Né? É verdade. De, repente, é verdade. de repente, você vê. Você vê Aonde que estava esses... esse povo? Você vê... Esses caras falando desse treco doido. Né? Você vê a recriação do mito criador né? enquanto criação divina quando a própria igreja já tinha incorporado a teoria da evolução. Né? Uh... E, e, e os grande, um dos grandes pioneiros, antes de Darwin, da própria teoria da, da, da transformação das espécies, né, Lamar, via até dos berços da igreja. Então, olha que treco muito doido, permeado por uma religiosidade que tem uma capacidade de se travestir e de se infiltrar nas massas populares, que é qualquer coisa de... espetacular. Né? então ah, mas hoje nós estamos dominados pelo né, por, por, pelas formas uh, de um protestantismo uh, tosco né, uh, rudimentar mas antes nós estávamos dominados por um catolicismo tradicional e, bem com isso, eu já entro também em outras discussões que colocaram, olha, a nossa massa, neste processo, ela nunca foi chamada a participar ativamente das transformações políticas. Quando a massa da população, nos grandes momentos de transformação, da formação social brasileira, das transformações políticas, econômicas, sociais, da formação social brasileira, elas participaram ativamente dos processos. Ela foi permanentemente mantida numa ideologização rudimentar né, que leva as massas a terem não uma concepção unitária de mundo, mas uma concepção fragmentária de mundo. O nosso senso comum ele não sequer ele encontra-se lastreado numa sólida argumentação teológica. Sequer. Ele é fragmento, fragmentos, né, que se compõem para estar tá explicando tudo, sem explicar absolutamente nada. Né. Ela sempre foi mantida num estado de analfabetismo que mesmo quando a partir da década de 50, a educação se expande. Ela se expande ampliando a escolarização quantitativamente, mas rebaixando a qualidade da educação, reduzindo o analfabetismo absoluto e aumentando exponencialmente o analfabetismo funcional. Quando a gente pega os dados, Guida, pega os dados, os dados organizados pelo Quedu, que está lá na Fundação Lehmann e que organiza os dados para estar tá vendendo os pacotes para as prefeituras municipais, e eu sei disso porque os recebi quando o secretário da Educação aqui em Limeira, né? Eles organizam os dados para estar tá mostrando o quão ineficiente é a educação Sim. até na formação elementar da língua portuguesa. Nós estamos criando uma sociedade semi-analfabeta, mesmo com a ampliação da escolarização, e estamos. As, as, as nossas crianças, jovens e adultos não dominam sequer as quatro operações básicas da matemática. O que, que eu estou querendo falar com isso? Ora, com uma massa da população ideologicamente alimentada por uma ideologia que desde a colônia até hoje ela é fragmentária, A partir do momento em que os meios de comunicação social vão adquirindo supremacia sobre as igrejas e escolas, né, enquanto forjadoras da ideologia, né, qual é a ideologia que elas veiculam? que os grandes meios de comunicação social, inclusive a internet, veicula para as nossas massas. Elas vão estar se utilizando do acesso à internet para bate-papo, grupos de contra-informação, ou de informações enviesadas, permeadas pela mentira, ou para buscar se instruir. Em tempo de internet... Em grande medida, as pessoas pouco acessam as informações para acessar o conhecimento historicamente produzido pela humanidade, que seria a chave para romper com essa ideologização fragmentária né, que não possibilita sequer o exercício da crítica. Quando a gente fala, o nosso povo não reage, Pô, ele não foi, ele não foi ideologicamente preparado, escolarmente ou educacionalmente preparado para o exercício da crítica, para a organização política, né? então, participar como? Acha que é só Sim. bater palma? fazer um chamado pela internet que a massa vai para a rua para protestar contra o governo Bolsonaro e contra a matança que ele está promovendo com essa pandemia. Um, uma matança que vamos botar na tinha de rodapé. Ela é altamente, altamente benéfica ao capital ela preserva, em grande medida, a burguesia e aqueles que vivem do acúmulo de riqueza das molestias e doenças provocadas e as submetem à massa da população. Se a gente pega as estatísticas, e hoje eu estava lendo um artigo, quem são, quem constitui a massa que está sendo morta? pelo Covid-19. Basicamente, é a massa da população que se encontra na marginalidade, que vive do trabalho e, portanto, não pode parar, porque se ele parar, ele não come amanhã. O trabalhador ele se submete a uma condição, no modo capitalista de produção, que ele trabalha hoje para comer amanhã. Mesmo aquele menino que fica empinando pipa para estar tá vendo lá no morro, né, quando chega os, os, os, os milico, né, ele, ele ganha os o tostão, os to, os tostão hoje né, para estar tá comendo amanhã. Né, aquele que vive de estar tá vendendo né, na biqueira. O que, é que ele faz? É o trabalhador que trabalha hoje para estar tá comendo amanhã. É essa massa que está sendo aniquilada com o coronavírus. E, principalmente, além disso tudo, ainda beneficiando a previdência social, porque está eliminando principalmente velhos e doentes. Aonde ela mais proliferou. Vejam aí o mapa da pandemia mundo afora. Né? Eu não tive tempo de estar colocando. Há alguns estudos muito interessantes articulando o coronavírus, né? a pandemia do coronavírus com o capitalismo. Os estados onde ela mais prolifera são exatamente aqueles onde impera o capitalismo mais selvagem possível imaginável. Estados fortes não possibilitam que isso ocorra, porque tem políticas sociais organizadas. Então, veja bem que situação é a nossa. Que situação é a nossa. Tem como a gente implementar Isolamento social numa sociedade como a nossa? Porque fala, eh, eu vou para a cidade, parece que, eu, que as pessoas não entendem que, que, que, que estão sendo contaminadas. Eles entendem sim, mas eles têm que ganhar o um dinheirinho hoje para estar sobrevivendo amanhã. Quem pode se manter no isolamento, né? E vocês devem ter ouvido, visto manchete, inclusive no UOL, nas, nas internets da vida, que os hipermilionários né, estão comprando bunkers para estar tá garantindo a sobrevivência, estão pegando seus iates né, e indo passar esta temporada de, de pandemia né, nos paraísos né, ecológicos com pouco acesso aos pobres mortais. Né? nós não podemos nem estar tá indo farofar na praia. Né? Mas ó, os grandes piates, eles partem né, dos ancoradouros privados e vão para os grandes os, uh, paraísos. os, os grandes paraísos uh, ecológicos do mundo. Né? Fazendo festa, Uh, e assim por diante. Então, é, é desta forma que, que eu estou enxergando e lendo uh, o que está se passando neste gravíssimo momento em que, que a gente está vivendo. Né? Uh, além disso, nós estamos sob um governo que... ele aguça aquilo que culturalmente está mais arraigado no inconsciente da nossa população, né? já permeada por essa cultura marcada por uma ideologia fragmentária. Né? Nós somos uma sociedade, né? nós somos uma sociedade que se forja no racismo, que se forja no patrimonialismo, no machismo, portanto, falar homofobia, não. É uma sociedade que se forja, inclusive porque o patrimonialismo exige o patriarcado, né? o estabelecimento dos patriarcas, e aí você vê o, a nossa elite, a nossa elite que mais trai, né? em que... O casamento, uh, papai, mamãe, filhinhos, né? é, é fábula, porque troca de mulheres como troca de roupa, porque consideram que é um bem comercializável, trocável, né? tudo isso alimentando essa parafernália, essa ideologização que percorre pela nossa, na nossa população. A cara da nossa população ela é marcada e justifica tudo isto da colônia. Para cá, justificado religiosamente. Justificado ideologicamente pela religião. Uma religião difusa, que chega e bate na população. Aquilo que o espaço que a SEB foi se retirando, foi ocupado pelas seitas evangélicas. Se antes a, a igreja até tentava um trabalho de base, hoje quem está fazendo esse trabalho de base é a reação. E nós? Aí eu tenho que estar tá perguntando, tenho que estar tá provocando novamente. E nós? Nós? progressistas, de esquerda. Qual é o trabalho de base que nós estamos fazendo? Onde? Onde? Nossos partidos estão fazendo trabalho de base? Nossos sindicatos estão fazendo trabalho de base? Nas municipalidades, estamos fazendo trabalho de base? Trabalho de base com o objetivo de estar formando criticamente a massa dos trabalhadores... Leandro, você está você tá fora dessa, hein? Eu sei que no centro, que no centro, né, que é no centro vermelho, vocês, o objetivo é estar tá formando, né, e estar tá formando criticamente. Né? Mas nós estamos longe de estar tá fazendo esse trabalho em termos de massa. Nós não fazemos trabalho de, de, de formação da massa, dessa massa que vive do trabalho e cuja maioria está numa condição de marginalidade. Portanto, quando se fala marginalidade, eu estou dando um sentido pesado para isso. É a condição de Mas marginalidade é econômica, social, política e etc. É um muito grave. É um esfacelamento muito grave. Fala, Guida. Professor, já estouramos todos os nossos limites de tempo aqui. <risos> Nossa! Mas, assim, eu estou é, muito feliz, muito contente com essa roda. Muito bom. Eu acho que a gente vai ter que marcar o, a roda 2, porque é muito bacana ouvi-lo, muito bom. E é uma análise muito profunda, né? E eu gostaria de já deixar aqui que a gente vai ter que voltar novamente nesse papo, porque eu, eu tenho certeza que não encerrou. mas Guida, mas... vamos fazer o seguinte, no próximo papo, eu não, eu não, faço, eu, ah. eu não faço uma fala, a gente só vem para uma roda de conversa mesmo. Com perguntas? Tá bom. Tá Com bom. perguntas? Não, mas, mas foi bom, assim, a gente faz uma assim e faz outra de novo, desse jeito que o professor falou, tá bom? A gente faz duas, então. Mas eu... Eu estou gostando muito, Nossa, foi muito bom. Eu, eu vou assistir essa live amanhã de novo. Mas eu tenho que encerrar, porque o pessoal está falando aqui que já estamos estourados do, no horário. Então. Tá bom. Primeiro eu quero é, agradecer muito, muito, muito quem acompanhou aqui a, até esse momento, né? A gente está com uma é, pessoal aqui acompanhando, uma audiência que não cai. O pessoal está aqui mesmo acompanhando o tempo inteiro a live do professor Zézo. Agradecer. Que quem participou até o momento aqui. Agradeço ao pessoal que construiu essa live, né? Todo mundo sabe que isso não não se faz sozinho. Nós temos um várias pessoas aqui que participam aqui desse processo. O Leandro é um, a Fabi Gonçalves é outra, a Paula Viana que faz os cards, o Júnior que cuida do blog, o Daniel, o Adriano que faz aí a, os compartilhamento e as pessoas que estão sempre aqui assistindo conosco. Então, quero agradecer muito, muito a participação de todo mundo, e lógico que o um agradecimento especial vai para o professor Zezo, né, que foi maravilhoso na sua, na sua fala, na sua análise aí, que tanto nos encanta, né. E é, agradecer também deixa eu ver mais... Aqui. Ah, não, falar que na quarta-feira a gente vai fazer a roda de conversa quarta-feira, que também é um tema relacionado né, à educação. Apesar que o Zé falou de toda, da, da totalidade, porque a educação não está fora né, do debate da, da totalidade de tudo que a gente está vivendo, mas voltar no tema da educação, que é a reabertura das escolas, ou seja, das aulas presenciais. Né? É, como que esse governo está se utilizando, né? quando o Zé falou aí, é, de um direito para serviço, né? ou seja, como que ele está se utilizando? De um, ser, de um direito né? para implementar e aprofundar, agravar sua política genocida. Né? Diz que o novo, a nova, né? o, o novo debate que está colocado aí é que, que não tem cabimento esperar a vacina. Né? Ou seja, ele acha que para aprofundar a, a sua política genocida, Cabe aos, porque os filhos da classe média, da classe da, daqueles que podem fazer isolamento social, vão estar protegidos, né, professora? Agora, os filhos das massas populares, né? Como é que vão estar assistindo aula presencial? Enfim, então a gente vai debater esse tema aí com uma, uma professora, a Wanda Sou, vai vir aqui. Ela faz parte do Conselho Municipal de Educação, ou das Sim. escolas. Ela é, vai vir debater. Municipal de educação. Dia. É, ela vai vir ela vai vir debater esse, esse tema aqui conosco Na quarta-feira, às 20 horas E eu quero falar o seguinte Gente, essa live, assim que a gente encerrar Ela vai carregar, né? E ela vai ficar aqui disponível na página do, do CCV Eu peço que vocês res, é, compartilhem Que vocês podem assistir de novo O Zezo falou de vários elementos aqui Que cabem vários estudos Que cabem outras 500 mil lives, né? Para aprofundar mas fiquem à vontade. Mas se você não, não for inscrito pelo Facebook, não tiver né, inscrição, conta no Facebook, tem também no blog da Guida, blogdaguida.net.br, você pode também assistir por lá, tá bom? Zezo, muito obrigada, valeu muito então, mesmo Obrigado, eu. A sua, part, a sua participação aqui, eu gostei muito. E eu, eu gostei, mas aí depois eu falo, né? Quando você fala assim... É... Dessa da, da superestrutura, né? Do, do, do campo ideológico, né? O que, que a gente às vezes eu fico me perguntando, né? Eu, que sou uma educadora, eu sou monitora de educação infantil, tá? Às vezes eu não sou eu não atuo é, como beleza. professora, eu sou aquela que cuida das crianças nas creches que ensina que ali na primeira infância, né? Eu tô, eu, eu tô ali, mas aí eu fico pensando, né? O que, que a gente fez, né? Assim o que, que a gente tá fazendo nas nossas escolas, né? Então fica uma pergunta aí para a gente... Por que, que os nossos jovens ficaram tão vulneráveis? né É isso. Tá bom? Zezo, brigadão. Tá bom. Um prazer. Eu agradeço muito, muito, muito. Mas você volta, né? Fala... Obrigado. Eu vou pedir Leandro ficar no seu pé para você votar. Tá bom? <risos> tá bom. Eu tenho agenda à disposição. Grande beijo. Legal, Tchau, gente. Tchau, gente. Boa noite. Eu vou falar fora Bolsonaro, fora Morão, fora seu governo e suas políticas. Fora! Tchau, César. Obrigada. Tchau, tchau. tchau.